Eu sou o Gilberto, eu fui desafiado pela rede de favela sustentável, né, para mostrar como é que na casa dos meus pais a gente faz para separar o lixo do reciclado, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que a gente faz. Minha mãe já é bem acostumada já a fazer isso já, né? Aqui ela separa e aqui está o lixo. E ela também já é acostumada a separar também o um óleo, porque ela sabe que um top, jogando e o meio ambiente também, né, pessoal? Então fui desafiado, eu estou cumprindo o meu desafio, né? e eu trabalho aqui na comunidade com reciclagem, né? o nome da minha, até da minha cooperativa, né? é, comunidade de pessoal lazer. Então aqui eu falo com os moradores, conscientizando né? como é que a gente pode catar um meio ambiente né? na sua comunidade, porque a maioria dos lixos, do, do, dos lixos não, né? dos de materiais recicláveis, é esse par top tudo. Então faz um trabalho da comunidade de conscientização para os moradores e aqui eu vou te mostrar o material reciclado que eu já juntei já estou juntando de alguns moradores que têm essa consciência. Aqui está o um material reciclado que eu já estou juntando de alguns moradores, né? Tá aqui tudo isso aqui, né? E eu vou desafiar, né? O Edson Freita, vou desafiar a Jose, né? E vou desafiar também o Moisés. E essa campanha é Apoie um Catador, como eu. Porque nessa pandemia, a gente sabe como é que está, né? As coisas são muito ruins, a gente tem que tomar cuidado né? com essa doença, né? com essa epidemia, né? como é que tá Então, nesse nosso trabalho, reduziu muito o valor, né? As coisas são muito ruins, estão muito críticas, né? Até na comunidade, né? Então, eu estou postando esse vídeo. para você que vai ver esse vídeo, nos ajude. Apoie um Catador. Apoie a gente a trabalhar, a gente a melhorar de vida. Tá bom, pessoal? Com Deus, um abraço.